a nossa aula sobre fluidos a primeira parte sobre fluidos em repouso que é chamada de hidrostática e depois a parte dos fluidos em movimento que é hidrodinâmica ou fluidostática e fluidodinâmica como o nome sugere é, um fluido é uma substância que flui que significa que ela muda de forma e se adapta à forma do ambiente que a contém. Mas essa é uma, uma definição muito é, abstrata, né? a gente precisa de alguma coisa mais concreta. O, na verdade, a gente, quando a gente fala de uma substância ser um fluido ou um sólido, a gente está é, cometendo um certo equívoco, a gente deveria falar que a substância está no estado fluido ou está no estado sólido, o que determina o comportamento que a substância vai ter, ou, ou, sob certas condições de, de pressão e temperatura, por exemplo, são as forças internas eh, nessa substância, né? por exemplo, quando eu pego um sólido, o um apagador, e exerço uma certa força Nesse apagador, essa força que eu estou exercendo se, se transfere para todos os pontos do apagador. E como as forças entre as moléculas do apagador são muito maior que a força que eu estou fazendo, o apagador não se deforma substancialmente. Outra maneira da gente falar sobre um sólido é que a distância entre quaisquer dois pontos nesse sólido permanece sempre a mesma. Então, eu faço qualquer movimento com o apagador e a distância entre esses dois pontos permanece a mesma. Quando a gente, o que, que acontece dentro de um sólido é que as moléculas estão rigidamente né, ou, ou fortemente ligadas umas às outras. Né? Então, estou colocando aqui de maneira esquemática né, várias moléculas, todas ligadas às outras existem dois tipos de energia que, que determinam a, as propriedades mecânicas de um sólido né? a energia potencial que é o que está fazendo essa ligação entre os átomos e as moléculas e a energia cinética que está associada ao movimento de vibração desses, desses átomos e moléculas né? no, no futuro lá na termodinâmica a gente vai ver que a energia Vou colocar aqui para um átomo é, monatômico, né? É, vocês não precisam entender da onde que sai isso agora. A gente vai deduzir isso no futuro, né? Mas no, lá na termodinâmica da energia, na teoria cinética dos gases, a gente vai ver que a temperatura está associada ou a energia térmica está associada com a energia cinética média dos átomos. Então o que acontece é o seguinte, na medida que a gente vai aumentando a temperatura de uma substância, a gente vai aumentando a energia cinética média de cada uma das moléculas, né? ou seja, essas moléculas vão se movimentar cada vez mais rapidamente. O que determina o estado físico do, do sólido é o equilíbrio entre essas duas temperaturas, né? ou, ou essas duas energias, desculpa. Né? Na medida que eu vou que eu vou aumentando. Imagina que num sólido a energia potencial é muito mais importante que a energia cinética, né? Só só uma nota esse k aqui é a constante de Boltzmann, esse k aqui é energia cinética, né? são duas coisas diferentes. Na medida que eu vou aumentando a temperatura, então dentro de um de um sólido, ah, os átomos ou as moléculas vão se movimentando cada vez mais rapidamente, até que chega um ponto em que esse movimento, ou essa energia cinética, pode se tornar substancialmente maior que a energia potencial. Então, o que acontece é que eh, essas partículas vão começar a sair das posições de equilíbrio em que elas estão. E essas partículas vão ficar ainda com uma certa ligação, mas elas vão estar mais dissociadas né? e, e andando de maneira um pouco mais aleatória, embora elas ainda mantêm alguma associação entre elas o que aconteceu aqui é que o sólido se tornou um líquido. Né? Se eu continuar acrescentando energia cinética, se eu continuar aumentando a temperatura, cada vez essas velocidades aqui vão ser maiores, tá? e essa energia de ligação entre as partículas vai se tornar menos importante em comparação com a velocidade que elas têm. Então vai chegar um ponto em que eu posso tratar cada uma das partículas como sendo independente de todas as outras. Ou seja, ela passa a maior parte do tempo viajando, eventualmente ela encontra outra partícula, colidem rapidamente, trocam energia e momento e cada uma segue o seu caminho de acordo com os parâmetros da colisão. Né? Quando eu chego nessa situação em que as partículas estão todas... É, dissociadas, eu tenho um gás. Então, o que determina se uma substância é sólida, líquida ou gasosa, na verdade, é a comparação entre a energia cinética interna e a energia potencial de ligação entre as partículas dessa substância. O que, em outras palavras, ou em termos de quantidades termodinâmicas o que determina isso, basicamente, é a temperatura. Então, uh, o correto seria a gente dizer, olha, o, o ferro é um sólido à temperatura ambiente. Por que, que ele é um sólido à temperatura ambiente? Porque as ligações entre os átomos de ferro são muito fortes para serem quebradas pela quantidade de energia que a gente tem à temperatura ambiente. O oxigênio é um gás à temperatura ambiente, ou melhor, o oxigênio está na forma de gás à temperatura ambiente. Por quê? Porque as ligações químicas entre os átomos de oxigênio ou de O2 são muito tênues, então qualquer que seja a energia térmica disponível já é suficiente para romper essas ligações e a substância vai se apresentar, na maioria das vezes, que é quando a gente examina essa substâncias a temperatura ambiente, vai se apresentar como um gás. Agora, em qualquer uma dessas substâncias, se eu for diminuindo a energia cinética, né, se eu for diminuindo a temperatura e o movimento das moléculas, vai chegar um ponto em que as moléculas vão começar, vão começar a passar cada vez mais lentamente uma pelas outras. Né? Imagina que eu tenho um gás, eu começo a diminuir a temperatura do gás, as moléculas andam cada vez mais devagar. Lá pelas tantas vai passar tão lentamente pela outra, que a interação entre elas vai ser forte o suficiente para que elas fiquem ligadas. Vem outra molécula, se liga, vem outra, se liga. Vão começar a formar núcleos de moléculas, gotas, né ou seja, o gás está condensando no líquido. Se eu continuo diminuindo a temperatura, vai chegar um ponto que essas moléculas no líquido, que ainda tem alguma coesão, vão começar a sentir muito a atração entre elas né? e daqui um pouco elas não vão mais ter quase mobilidade nenhuma. E vai chegar um ponto em que a mobilidade delas, é, elas continuam vibrando, mas elas não têm mais translação, a mobilidade delas é quase nula e esse líquido se tornou um sólido. Né? Isso acontece para a grande maioria das substâncias que a gente conhece. Né? Então, todas elas podem ter Pode aparecer ou pode se apresentar em, em cada um dos três principais estados da matéria: né? gás, líquido ou sólido. Né? Então é importante a gente ter é, essa visão né, dos estados físicos, porque a gente pode chegar numa situação, por exemplo, em que, em que a rocha é um fluido, né? como no caso da, da lava de um vulcão. Ou a gente pode chegar na situação que um gás se torna um líquido ou eventualmente um sólido, né? como no, no caso do, do, dos gases usados na refrigeração de baixíssimas temperaturas. Né? Uh, então, uh, uma vez que a gente tenha entendido isso, é importante uh, a gente caracterizar o que. que, que como que a gente. Uh, Nota essa diferença de comportamento entre os fluidos, que no caso, então, os fluidos são basicamente líquido e gás, né? em comparação com sólidos. Né? Isso que eu estava falando do apagador, quando eu exerço uma certa força no apagador, e a força que eu estou exercendo nesse conjunto de moléculas aqui no canto do apagador se propaga através das forças internas para todo o apagador, não acontece no... no... Nos fluidos, né? O que acontece num fluido é basicamente: tem duas maneiras, uh, duas ou mais, né? Mas principalmente, duas maneiras da gente exercer força numa substância. Ou eu posso exercer compressão, né? Eu estou comprimindo a substância, né? Eu estou representando aqui de duas uh, direções, né? Eu poderia fazer isso ao longo desse eixo, desse eixo, desse eixo, né? Então eu teria três maneiras de exercer compressão é, numa substância. Mas vamos pensar só no caso dimensional, unidimensional para a gente entender, né? E eu também, então, eu posso exercer compressão. E eu também posso exercer uma força lateral. nas mesmas duas superfícies, que é o que a gente chama de força de cisalhamento. Bom, os sólidos resistem bem aos dois tipos de forças exercidos sobre eles, ou seja, eu exerço uma determinada força, tanto de compressão quanto de cisalhamento, num sólido e observo quanto ele se deforma com isso. Em geral, a deformação é muito pequena para uma dada força, ou seja, a resistência mecânica dele é muito grande. Né? Por exemplo, se eu tentar comprimir o apagador, com as minhas mãos eu não vou notar diferença nenhuma nas dimensões dele. Né? Ele precisaria de algum mecanismo para tentar comprimir ele a ponto de observar a diferença. Né? Mesma coisa esse né? eu posso tentar mudar as dimensões do apagador e eu não vou notar diferença nenhuma. Isso, né? Qualquer outra deformação que a gente possa exercer no apagador, em geral, pode ser construída como uma combinação dessas forças ao longo de todos os eixos. Né? Bom, o, então um sólido resiste bem à compressão e ao cisalhamento. Um líquido, ou a maioria dos líquidos, vamos falar da água, resiste muito bem à compressão. Tá? Ele é um, um, um líquido incompressível, né? Até idealmente incompressível, né? ele não pode ser comprimido ou ele apresenta uma resistência muito grande à tentativa de compressão, mas ele apresenta uma resistência muito baixa de cisalhamento. Né? O gás não apresenta nenhuma grande resistência à compressão, nem uma grande resistência ao cisalhamento. Então, o que a gente poderia dizer dos fluidos de maneira geral, líquidos ou gases, é que eles apresentam uma baixa resistência de, ao cisalhamento. Né? Se eu tentar é, deslocar um com relação ao outro, um plano com relação ao outro, o, o fluido apresenta uma baixa resistência. Vamos pensar no, num objeto que está entre o limite, digamos assim, entre um sólido e um fluido, uma pilha de papéis, né? então, claro, a pilha de papéis é um sólido, mas ele já tem algum comportamento de fluido, porque se eu tentar comprimir essa, essa pilha de papel, ela vai resistir muito à minha compressão, né? eu quase não consigo mudar as dimensões dela, mas se eu tentar aplicar uma força de cisalhamento, ela já resiste muito pouco. Se eu aplicar, por exemplo, se eu inclinar essa folha de papel de maneira que a gravidade passe a agir nela, ela vai já se comportar como um fluido, ela vai escorrer, ela vai fluir. Né? Então, a gente uh, entende que essa é uma das características principais que faz com que os fluidos tenham um comportamento que a gente uh, observa, né? uma, baixa, uma baixa resistência ao cisalhamento. Né? Bom... Dito isso, então o que a gente precisa fazer ou uma das consequências dessa baixa resistência ao cisalhamento é o fato de, o, de os fluidos se moldarem ao ambiente que os contém e o fato deles, por causa disso, não terem forma definida. Então, quando a gente, se a gente pensa num elefante e numa bicicleta é muito simples para gente né num elefante é, um animal elefante né um elefante é, normal uma bicicleta normal é muito fácil para gente pensar qual que tem maior massa um elefante ou uma bicicleta qual que é maior um elefante ou uma bicicleta é porque são são sólidos né é, ou, ou podem ser pensado como sólidos no, no sentido que as partes do todo estão sempre coesas na, na mesma configuração, né? O que é muito distinto de um fluido, né? É, não faz sentido a gente dizer o que, que tem mais massa, água ou areia? O que, que é mais pesado, a lagoa ou a montanha? Porque a gente tem alguma dificuldade em definir os limites desse fluido, né? É, então, o que a gente tem que fazer no fluido é adaptar, né? A gente tinha várias... Uh, quantidades que se aplicavam às partículas, posição, velocidade, aceleração, massa e assim por diante. Né? O que a gente tem que fazer agora, por exemplo, vamos começar com a massa. Como é difícil eu definir a massa de um fluido sem envolver um recipiente, é, o que é mais, é mais natural que a gente pense na massa sempre associada com um certo volume, né? Então é mais, mais é, razoável a gente pensar numa massa contida num certo volume. E a isso a gente chama de densidade. Né? Então, voltando a esse raciocínio, né, a gente dizer ah, qual é a massa é, da água, não faz sentido. Né? Mas faz muito sentido eu dizer, por exemplo, qual é a massa de água contida nesse recipiente, né? cheio, por exemplo. Né? Então, é, sempre que eu for tratar com, com fluido, além da massa, eu vou ter que envolver o, o conceito de, de volume associado, né? E essas duas quantidades associadas é o que a gente chama de densidade, né? Então, quando a gente for comparar dois fluidos, a gente tem que comparar quanto de massa tem num, num certo volume para cada um deles, né? A densidade de referência é a da água, né? Que é mil quilos por metro cúbico. Né? É muito usual as pessoas pensarem também em unidades que não são do sistema internacional, como eu estou colocando aqui, porque é mais fácil de visualizar algumas vezes. Né? Então, essa mesma densidade fica uma grama por centímetro cúbico, ou seja um dado de água tem uma grama. Né? É, bom, então é, algumas outras densidades, né? só como referência. Né? É, ferro, 8 mil quilogramas por metro cúbico, o que, o que é um metro cúbico? É um metro, um metro, um metro. Né? Então, se um metro cúbico de água vai ter uma tonelada, né? tá? esse mesmo metro cúbico de ferro vai ter oito toneladas, oito né? mil quilos, ou de outra forma, se eu preciso de um metro cúbico para ter uma tonelada, eu vou precisar de um oitavo de ferro para ter a mesma, os mesmos mil quilos. Então, um oitavo divido por dois, divido por dois, divido por dois, uma tonelada de ferro, é um cubo que tem um oitavo de metro cúbico, né? ou seja, desse tamanho. Né? É importante, então, para a gente entender né? que o conceito que a gente tem de maneira mais ou menos empírica, né? mas que isso é uma tonelada de água e isso é uma tonelada de ferro. Né? Bom, outro, outro valor, eu estou falando aqui nas condições normais de temperatura e pressão né? e da mesma forma a densidade do ar é aproximadamente 1 um, kg um por metro cúbico né? então essa sala tem mais ou menos 3 metros de altura 6 de comprimento, 5 de largura, então 6 vezes é 5, 30 vezes 3, 90 metros cúbicos. Essa sala tem 90 quilos de ar dentro dela. Então isso é interessante também, porque a gente vive dentro de um fluido, nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois, a gente vive dentro de um fluido que não é tão desprezível. Assim, né? Quer dizer, se eu saio de uma extremidade da sala até a outra, eu vou ter que remover uma quantidade considerável de ar na minha frente para poder avançar. Né? Isso vai dar origem à resistência que o ar exerce sobre os corpos em movimento. Né? Então, nesse caso, fazendo uma, uma, um raciocínio muito aproximado, tem 90 kg de ar na sala, pensando no tubo que o meu corpo desenha ao se deslocar de uma extremidade para outra, eu estaria deslocando uns 10 quilos de ar aproximadamente né ao, ao ir de uma extremidade da sala até a outra então essa energia vai ter que sair do meu caminhar e dessa forma vai se apresentar como uma certa perda de energia ou, ou um gasto extra de energia que eu vou ter que que exercer, que exercer para conseguir fazer uh, esse percurso né outra então a gente, de certa forma, adaptou o nosso conceito de massa né? para envolver o volume. Outra coisa que a gente tem que adaptar é o nosso conceito de força. Né? Justamente porque, imagina que eu tenho um corpo d'água em suspensão, né? num ambiente sem gravidade, numa nave espacial. Eu consigo exercer força nessa gota gigantesca de água? Não consigo, né? porque ela vai se deformar na medida que eu tentar... Uh, exercer força aqui se eu tentar colocar meu dedo meu dedo vai deformar só essa região e o resto vai ficar basicamente da mesma forma né? então eu teria que confinar essa gota no recipiente e aplicar uma força por exemplo numa tampa deslizante que permitisse eu aplicar força na água mas que ao mesmo tempo deixaria ela confinada né? então o que a gente precisa pensar, bom, mas e se eu fizer meu recipiente assim, vai mudar a força? Ou se eu fizer o um meu recipiente assim, né? E na prática a gente vê que o que interessa para mudar o estado do fluido é a quantidade de força que eu aplico aqui em relação à área dessa região, ou dessa, desse êmbolo, dessa tampa que está transferindo força para o fluido, né? E o que a gente precisa considerar por fluido, então, é força por área, que é o que a gente chama de pressão. Então, como vocês estão vendo, as unidades da pressão são Newton por metro quadrado, que é o que a gente chama de Pascal. Certo? então a gente começou com as coisas mais básicas né? a transformar as, as quantidades que a gente usava para as partículas para tentar adaptá-las para usar com os fluidos né? é, o que a gente, então da mesma forma da mesma forma como antes a gente pensava que um fluido imagina que eu tenho uma uma balança que está sustentando uma caixa e outra caixa e outra caixa né cada uma com uma massa diferente eu sei que a medida que vai ser feita na balança é a soma das três caixas porque na verdade eu estava considerando cada uma delas como partículas né? mas agora no caso dos fluidos é um pouco diferente né porque eu não posso mais pensar força-peso, força-peso, força-peso. Eu tenho que pensar na força distribuída por uma certa área. Né? Então, vamos imaginar que a gente está dentro de um tanque né? que tem uma certa quantidade de fluido e esse fluido tem uma certa densidade. Oh, né? E eu gostaria de saber qual é a força. Então, eu imagino dentro desse fluido um cilindro, né? Eu imagino um cilindro dentro desse desse fluido, né, um cilindro hipotético, digamos que tem um, a tinta que está marcando uma quantidade desse fluido na forma de um cilindro, né? mas que não tem fronteira entre uma região e outra. Né? E eu gostaria de saber qual é a força que está sendo exercida na na base do cilindro em comparação com a força que está sendo suportada pela tampa do cilindro. né? Cada uma dessas tampas, tem uma área A e o cilindro tem uma altura H. Né? Então eu posso pensar que aqui dentro desse meu cilindro tem uma certa massa M de fluido. Então é muito simples, né? eu, como o raciocínio que eu estava fazendo com as caixas em cima da balança, é muito simples de eu saber que a força que está sendo suportada por essa área é a força peso mais essa, né? Bom, mas então de novo, né, a gente está dentro de um fluido e daí a gente precisa adaptar isso para as quantidades que são relevantes a um fluido, porque se eu for medir a força dentro de um fluido, essa, essa não vai ser uma medida inequívoca e nem óbvia de ser feita. Né? Então seria interessante eu pensar em termos da pressão. Como a gente pode fazer isso? Vamos começar pela definição da densidade, né? Então, da definição da densidade, eu vejo que a massa que está lá dentro é a densidade do fluido vezes o volume do cilindro. E por outro lado, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então a gente juntando essas duas lá, a gente fica com uma equação assim. e agora o que me falta fazer é dividir todo mundo pela área, né? porque e se eu estivesse pensando no outro cilindro, a força seria diferente? Sim, mas e a pressão? A pressão seria igual, justamente porque eu estou, na medida que eu vou diminuindo a área, eu vou diminuindo a força na mesma proporção, então a razão força por área permanece sempre a mesma. Então para mim me livrar dessa área e ao mesmo tempo me livrar do conceito de força e substituir as duas coisas por um conceito eh, combinado de força e área, eu passo essa área dividindo, né? eu divido todo mundo por área, que é o equivalente, aqui some, aqui é a pressão no ponto 2, aqui é a pressão no ponto 1 um, e eu acabo com a equação básica da hidrostática. Então, a pressão nesse ponto é a pressão nesse ponto mais a diferença de altura vezes a densidade do fluido vezes a gravidade. Né? De novo, lembra que isso aqui é basicamente uma equação, ou, ou nasceu de uma equação de força e peso, né? adaptada para o fluido, né? Então, de novo, né? se eu quero saber a pressão num certo ponto com relação a outro ponto, né? essa pressão vai ser dada pela diferença de altura vezes a densidade do fluido vezes a gravidade do local, que é o que faz com que haja diferença de pressão. Né? Se não existisse a gravidade, não teria força peso, não teria diferença de pressão. Então, essa equação é a equação básica da hidrostática, que diz como a pressão aumenta com a profundidade, ela também pode ser escrita assim, evidentemente, né? que diz que a pressão vai crescendo na medida que se vai afundando dentro do de um fluido, né? e a pressão cresce linearmente com a profundidade. Quanto maior a densidade do fluido, mais intensa é essa diferença de pressão, então quando a gente mergulha numa piscina um metro, 2 metros, a gente sente uma uma diferença de pressão equivalente a subir numa montanha ou, ou a descer numa depressão de mil ou dois mil metros aproximadamente. Por que que eu estou falando isso? Por que que a, porque a densidade da água é basicamente mil vezes a densidade do ar, então Aqui eu estou supondo que a densidade do ar na atmosfera é constante né, com a altura, que não é verdade, mas só para a gente raciocinar. Né? Então, eu, eu é, submergir 2 metros na água é o equivalente a, a submergir ou a subir, né, só que daí a diferença de pressão no sentido contrário, mas eu a subir 2 mil metros na atmosfera. Né? Por quê? Porque a densidade de fluido é muito diferente. A quantidade de fluido que tem por elemento de volume é muito diferente na água do que no ar. Né? Então, aqui a gente fica com a equação básica da hidrostática, que vai nos servir depois para discutir alguns outros aspectos muito importantes dos fluidos, que vai ser então o princípio de Pascal e o princípio de Arquimedes, né? que vai nos, vão nos ajudar a entender vários outros aspectos dos fluidos. Isso fica para a aula 2 e 3, então.